Carinha, beleza? Do gravante aqui de um hotel oficial do bem, download. Bom, esse vídeo, bora lá! Ó, oficial, Maria Maria, ela de novo, ela é pá, pá, taratá. É um <susos> bom pra ativar vou colocar bem assim ele virou bem dez o sinala cala cala o sinala cala cala o sinala cala Tó, to to to to toma, toma. Toma, toma aí, toma aí, toma aí. Bora lá, rapaz. Aí, morreu. Bom, esse vídeo, bora lá pessoal, é um trailer oficial. Deixa eu matar esse, esse carinha. Bom, matamos ele. Ó, oh, Gangue... guerra dos balas. Ó, oh, guerra. <risos> Toma! Guerra! É guerra! Ai! Nossa! What? Vou explodir esse cara, ó. Oh. Vou usar... Bem dez malandro. Malanda, Bem dez... Na cidade malandro, ele está numa cidade malandramente. Ó, vocês, vocês querem colocar do FPS? Ó, assim vai ficar muito errado. Bom, seu link, bom tá largando. Tá largando aqui esse vídeo. Bom, porque é que tem um tamanho. Olha. Manter uma última vida pra sobreviver. Eu vou ter que começar aquela missão. Senão eu vou morrer. De. Ó, de... oh, sou rápido mesmo. Se eu virar o Ornomossauro, vou destruir a humanidade. Bom, se eu vou, vou, vou ter que fazer aquela missão, eu vou, eu vou, vou virar aqui o Ornomossauro, ó. Oh. Difícil, oh, é o nome, vocês querem dor tá no modo o, é o nome, Supremo? Aí você, aí é, Tecna, vocês querem lá lá vai largar mesmo. Eu vou tomar em você, vou bater. Ó, toma, toma, toma adeus Deus Malandos, esse daqui é o Ben 10 Malandro, ó. Vou virar o viral normal, para vamos completar esse daqui, ó. Esse é o trailer oficial de GTA Ben 10. É que para colocar esse mod, é um mod recomendado. Se não eu, se não G... esse vídeo vai ser, esse vídeo demora mais para instalar. Esse é o trailer do... Não, esse não é o trailer oficial. É br... Tô brincando, youtuber. Esse vídeo é Deus Oficial do GTA Bin 10. Esse daqui é o Bin 10. Pra digitar é Ben. H1 e H2 é pra ativar o hernão Ah, caramba! E o B1 é pra virar friagem e o B2 é pra virar o. O. o, pra virar o Friagem Supremo. É isso. Ó, eu já fui pro hospital. É, eu já tenho razão que eu morri. Essa versão eu usei pra, pra não largar o PC. meu cp vai ficar ruim vai, vai ficar ruim de todos Ih, maria eu tô ganhando dinheiro mano gente, sim, procurou, procurou. vamos matar aquela gangue é verdade, tá, tá. vou virar o bem 10 é, é, é, é. olha aí ó olha aí o bem 10 cantar o sinalacalã olha aí ó hernãoossauro mas eu Pô, pô, toma, toma aí bicho, olha ele voou, tan tan tan Vou pra galáxia inteira mano, ele voou pro universo, Tô, por tudo mano, tan tan tan tan, toma, vou chutar você ah, vou chutar o Erno Mossaro. Consegue chutar, ó Virei um monstão, ó Ó o monstão Opa Virei um monstão Olha, eu vou comer você Pô! Pô! Pô Pô Pô Pô Ó, vai explodir, ó Explodiu você Eu vou destruir Oh, vai voar para a galáxia agora ó oh. ó oh, se prepara ó oh. oh, se prepara oh. para você ver oh, voou para a galáxia uh -huh. voou para a galáxia uh -huh. agora você vai viajar para o universo ó oh, toma adeus uh -huh. o multiverso uh -huh. vou comer vou comer ah, é você, eu vou comer. Não. Ah, eu vou puxar. Toma! Nossa, eu voei, mano. Toma aí, moleque. Mano, eu adoro o do Ben 10, mano. mano eu... Mentira! Eu... Quando eu já vim 10 do x Se não roda Meu tablet Não, não, não funciona bem se Ele larga demais Porque não roda Me ajude, como corrigir esse erro Ó, tomar aí Toma aí, bovino Toma, virou uma vaca Ó Se eu subir aquele lá, ó TU é o um meme ó, tum, tum, tum. Tum. ó meu. Vocês querem? Uh, vou mostrar o Easter Egg. H, não, tá mais H que significa para você. Vou mostrar. H, H mais é para contar para para para absorver. Para pra contratar contra-atacar o jogador, não contra-atacar um NPC. Um NPC, vou contra-atacar. Ó, vou descer. Ó, eu quase morri. Ó. Vou... Die, potato, die. Esse é um easter egg. I se... wanna more, die, die. Uh! Bom, esse daqui é o caminhado que, de que de eu usei. Da Bom. Da privada. Só a privada era barata. A privada era barata. Não tinha privada de... ah, você quer comprar uma privada Quer? Quer? Quer, amigão? O... Morreu. Ó, privada... oh, vamos lá. <risos> Bom, você o que. Vou voltar ao normal, ó. H2. Voltar o normal. Vem, tem que tomar aqui, mano. virar o normal. Aqui, ó. Ben, ben. Aí. Ó, Ô louco. Ah, não gosto. Ó. Oi, o Ben 10, ó. É o Ben 10 malandro, ó. Olha aí, ó. Ó, se vocês querem usar isso, ó. Ele virar um bem Um bem 10 é... Pra... pra atacar um... É, o bem 10 que não... Para de... Para sa... Para saquear um jogador que eu vi lá no Ben 10... Original que pra... Pra fazer isso... Pra... Pra uma... Pra... para quando... Quando ataque o Gax, que eu não conheço esse episódio... É um episódio secreto... É mesmo... Agora vou virar um normal... bem Ben 10 é original... Nomossauro Você conheceu o nome dele é o Nomossauro supremo. Senão, não, meu pincel larga. Se não, meu. Oh! Ai, eu tô pegando fogo. Eu dois. Mano, eu morri. Mas eu já voltei ao normal. A casa que eu morri, porque desativei a causa do lag, a causa que não roda, é. Vou usar H1 para mostrar o Enronossauro. Oi, ó, se não, eu vou comer você. Bom, vocês querem para vocês querem corrigir os lags? É esse. Para rodar bem, para não lagar demais. Pra para virar o para virar o o jogo o jogo realístico ó. Já tá no 35, ó, a causa que Porque Porque por sabe por quê? porque pra, pra, pra fazer porque o GTA é pra, pra rodar, pra pra aumentar meu FPS porque eu já tô colocando, eu já vi o FPS da minha câmera porque se larga se largava virar um, vai virar uma pipoca uma pipoca eu adoro bacalhau eu vou comer bacalhau Não. Bom, eu adoro batatinha chips. um Pô! Pô! Pô! Olha aí, ó. Olha, eu morreu! Agora, agora eles estão dormindo pra explosão. Explodiu, agora eu vou, virar o eu vou voltar ao normal. Não, agora. Agora o Sinalacalã voltou. Agora o agora Sinalacalã voltou. Vou chamar de Ben 10 como sinala calan É me mesmo. Vai... Toma, toma, toma! Contra-ataque! Augaram um, um... Contra van pra lá. Aí ela falou, vai. Pra... Ó, oh, eu sou um alienígena. Vou pra área 51. Tá na gente. Ó. Ah, tá me do. tá me matando. Aí ó. Toma! <risos> Morreu! Moleque! Morreu! Olha aí um moleque! Um moleque! Ou oh, sinal calor! Ai, mano, eu esqueci de fazer a missão. Pra zerar o GTA. Ah, tá me seguindo. Poli agora, bora lá. Pega o carro, pega o carro. Mas o Eric disse que não vai pro Paraguai. que você vai pro Paraguai? Eric. <risos> Eric, você vai pro Paraguai? <risos> <risos> Nossa, eu vi que tá <risos> a minha muito. Ó, oh. vou. Eu vou fazer lá? <risos> é mesmo? Você vai fazer o que lá? É, mãe, tô gravando no um vídeo. gravar? É que é a do loja da Natura lá. É, vai abrir loja da na Natura, vai ser em 2028. Que? É, vai, é, não, é, vai, é, vai abrir porque vai, ele vai preencher, as, não, não vai crachar a senha. Ele vai. Ele, ele, a, a Natura lá no Paraguai não é seguro. Eles preencheram. Ele crachou a senha, Ju. Ah, entendi. Ele removeram a senha. Bom, esse pessoal. Eu tomei um sorvete lá. Bom, esse pessoal bora lá completar essa missão uma missão rara. Bora lá, eu jogava bem. 10, mano. Bora lá, eu já ganhei 2,62. Mano, ganhei 2,62. Ele ganha por 1 um milhão de reais por semana. Que ele precisava ir no MEC comer um sorvete da casquinha e um amor. Agora que eu não gosto de sorvete de casquinha, ele gosta de sorvete de banana. Mas quando ele estava comendo hambúrguer, na verdade hambúrguer um é, hambúrguer que falou que carne processada da câncer, não foi? Então, pai, eu não quero mais não ficar processada da câncer. É, é substante, Azul! Ele me falou e ele dizendo assim, olha, prova como está no descanso, falando com E foi assim, morra você de câncer, né? Vô, você pegou alguma... você pegou algum câncer? Vô, você pegou algum câncer, vô? Ele tá perguntando. Eu, eu não posso comer carne processada por semana. Agora ele tem que passar várias semanas sem comer carne processada. é dou 80 anos, 80 dias eu vou comer. Ele chegou, ontem a mulher foi tirar o sangue dele, ele chegou pra mulher e falou assim, olha... Minha mãe tá falando, é pessoal. Né? Não é gente se é pessoal. Não pode ser desinscrever. Pessoal, é não pode ser desinscrever. Não é encomendar. É De jeito. Ó, eu sei bloquear, ó. Aí ela falou: é, você sabe o que é efeito colateral? Ele falou: sei. É o remédio que causa. Mas eu preciso tomar porque a cabeça fica uma O viral, bem, ó. Aí a mulher falou. Fica... A mulher falou. Olha mano, buguei, mano. Como só, galerinha. Você ter gostado do vídeo, eu buguei, ah, mano. Corre Ó, é é é é é é virei o Enernomossauro bugado. Aí eu bu... cavei e nunca. Agora eu virei. Agora é bom pessoal, galera. Mãe! Bom pessoal, não se inscreva, bom pessoal, não pode se não pode remover inscritos, bom pessoal você tem gostado desse vídeo aqui bom pessoal você tem gostado e pessoal e fui você tem gostado bom e se inscreva todos tem se inscreva no canal para sempre bom vocês viram bem que que é o Ben 10 é o, o é o bem 10 para é o GTA 10 download